Tá bom, respeito DJ! Geral! Uou! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Ah. demorou, demorou. Yau, yau, yau. Ah, ah. Ah, ah, satisfação, batalhar na emoção Cê sabe que rima, hip hop é emoção Esse é o OG contra o jornal Cê acha que o pivete que quebrado perde pé de pulo é Aí é complicado, sabe que agora eu faço aqui a rima no barraco? Você é pivete, representa lá no sertanejo, deixa que eu honro rap Isso que acontece, já não te ataca, cê sabe que isso daqui, moleque é flor de faca Porque você é um babaca, Batalha comigo é a mesma coisa que sofrer daqui pra maca Porque você não entende, eu deixo a marca na cesta, mas que pena que sem marca seja um besta Demorou, demorou Mata ele, mata ele Satisfação, satisfação. Vendo energia na humildade? Uou, uou, uou, uou, uou. Aí. É sempre assim. Com um MC que não tem a inteligência. E logo me julgar pela aparência. É diferente, eu sou um MC. Tu é 90% vagabundo, 10% MC. Isso que é foda na parede improvisada, amigo, você é um tanto infeliz, não sou do sertanejo sou do hip hop, primeiro ritmo do país, é isso que vai acontecer e é desse jeito a boca aberta agora eu venho pra contradizer, é boca torta, eu tô evoluindo, não sei se você tá chorando ou se você tá aqui sorrindo, porque agora, qual é aqui do Johnão, porque eu sou a MC hoje, aqui é improvisação, não é Wesley safadão, é desse jeito, eu não te julgo é diferente de você que copia teu próprio vulgo, Uou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do Johnão! Uou! Yeah! Onde? Uh! 1 a 0, Johnão! Onde terminou? Onde começa? Certo, família? Vamos lá, vamos lá! Quem Quer que batalha vá gritar? SANGE! SANGE! Vamos lá! Uou! Uou! Uou! Uou! Eu lembro do aniversário, até perdi pra você. Mas não significa que eu tenho menos proceder. A batalha é de dupla e eu vou ter que explicar. Só que hoje não tem o sempre pra te carregar. Porque é sempre assim, quem tá ligado sabe, freestyle de verdade, não papo de WhatsApp. O que eu faço na hora é rima improvisada, você dentro do as decoradas que eu tô ligado, aqui eu faço free. Não é sobre aparência, eu vim pra evoluir. Você disse até do coque aqui de samurai. Só que a espada é faz saco de sua cabeça, agora que cai. É isso que acontece, deixa eu te zoar. Isso é puro freestyle, quero vir e trocar. Demorou, levanta a mão geral então. Bota, bota mão, ele, cara. bota oh, oh, ele. Oh, oh. Bota Aê, caderno, mano. Nunca que tem... eu de caderno? aí Na moral, de rima tem arquivo Sabe que agora na batalha eu sobrevivo Quer falar de caderno? Eu tô ativo Minha vida é tão emocionante Quando eu morrer vai ter um livro É isso. Que agora na rima finalizar Primeiro no ritmo raiz, você comete falha Primeiro no ritmo e último na batalha Aí é complicado, você que adianta Você sabe que agora na rima já não espanta Quer falar do du no caminho? Levou um cacete na de duplo e hoje vai levar um pau sozinho Aí é complicado, olha seu subvente Sabe que agora, meu mano, você compete Sabe por quê? A gente arrasa Abaixa a cabeça e fala baixo que você tá no quintal de casa Bora! Ai, ai, ai, vamos para a votação! <risos> Barulho para as rimas do voo de... Jornal! Jornal para cima,